Ninguém tem paciência. Você sabe o que pode acontecer a uma pessoa se pisar numa casca de banana? Ah! Você está vendo? Isto é o que pode acontecer. Ai, babai! É ai, ai, ai. o meu! Ai, o que aconteceu? Oh, escorregou em uma nasca de bacana. Em uma casca de banana, Chaves. Isso.